CS Go Free em 2023 Quem não sabe, o CSGO tem uma versão de graça que, embora haja algumas limitações, dá para jogar matchmaking. É um matchmaking não ranqueado, ou seja, não tem patente, mas é um competitivo bizarro, onde tudo pode acontecer. Afinal, lá você encontra newbies, hackers, smurfs e tem muita gente tóxica também. Desde 2019, todo ano eu posto pelo menos um vídeo de CSGO Free aqui no canal, inclusive já foi série. Se vocês querem que eu volte com essa série, deixem um like, se inscrevam no canal e comentem aí se você já jogou o CSGO Free e como foi essa sua experiência. E se você não tem uma conta Prime no CSGO, porém, tenho o sonho de ter uma, assista o vídeo até o final, porque eu tenho uma surpresa para você. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Peguei uma conta zerada, coloquei aquele nick provocador e fui jogar CSGO Free pela primeira vez em 2023. Que que, que, que é isso, mano? Hum... Hum. muito É o Zoom Brasileiro, esse pá. Esse pá é o Zoom Brasileiro, rapaziada. Ó o scriptzinho. Bunny. Ai, que filha da mãe. Pô, cara, você tá chitado na cara dura, mano. Meu Deus. Quer expulsar eu, mano? Tá chitado na cara dura, irmão. Qual foi, pai? Isso aqui é... não vale nada, tio. Ah, mas tem gente eu... nova começando ali. Então, aí, eles já fica melhor, fi. Ah, não fica melhor não, pô. <risos>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 Dust 2. A casa dos hackers, rapaziada. Vamos torcer para pra não pegar nenhum cheater. É, nem aqui, nem lá. Vem cá, nem lá. Torcer pra dar bom, rapaziada. Torcer pra dar bom. Ó, o pessoal já tá entrando. Aqui eu estou jogando uma conta que não comprou o Prime do CSGO. Uma conta que nunca jogou o CSGO, então é uma partida não ranqueada. Tem muito novato, mas também o risco de cair contra as cheaters é alto, tá ligado? Por quê? Não vale nada. Zero humilde não vale nada. Você cria uma conta na Steam, que já é de graça. Baixa o CSGO, que também é de graça. Enfim, cheitar aqui. Por que não? Porque se você for banido é só criar outra Steam, é só jogar o CS em outra conta e GG. A partida vai começar, tá bem tranquilo. Do outro lado tem quatro caras sem foto nenhuma. Suspeito. Provavelmente contas novas. Vamos lá, vamos lá, que tem game. Eu vou ruxar, mano. Nada funda fundo tá gente. Game. Tadinho. Saiu da base tarde. O Forzaca ali, ó. Eita, o Forzaca. Forzaca vai matar o Mercedes. Quer apostar quanto? É só eu, o Forzaka, e o cara do outro time. Ih, morreu. Vou ficar aqui, ó, marotadinho. O cara vai ter que vir pegar a bomba. Ou ele vem pelo escuro, ou ele vem pela frente. Ele tá agitado, papai. Esse usuário ainda não criou um perfil da comunidade Steam. Caraca. como que ele tá jogando, então. a varanda Sai é da base, Gustavo Sai é da base que precisamos de você, amigão Amor Hum A casinha eu gosto Eu gosto Linda, linda, linda Amor, tô, tô de boa, tô suave Ó, vou ficar aqui Estralando aqui os dedos Que ninguém vai entrar aqui não Ó oh, oh, o Mercedes Ó o Mercedes Sussa problema é se eles vierem pelo meio, mano Que é bem provável, inclusive Toma Mano queita. Eita Eita Olha o Six Tá cheio de suspeito aqui, hein, mano Eita Ou joga muito Ou tá ligado, né, mano Vou morrer de propósito aqui Só pra ter lá o roxo Não é possível Opa não é possível isso. Ainda matei um sem querer. Ó, e o Six? Esse é o que deu os tiros de deserto no último round. Mano, ele tá muito fixado nessa varanda. Ah, ele tá de alto. Ele tá de olho. já sabia que tinha um cara lá. Ele já sabia há muito tempo. Muito, muito, muito, muito tempo. Tá cheatado na cara dura, mano. Nossa, tá cheatado na cara dura, cara. Safado, meliante. Eu não tô sendo safada. Ó... Ah, cara, que, que é isso, velho? Que que é isso? Oi! Isso são duas kills de alp. Isso são três kills de alp, amigão. Contando com você, hein? Ele tá muito cheatado, mano. Nossa, que susto. Agora ele vai ficar bravo. Agora ele vai se vingar. Vou morrer meio aqui, rápido. Só pra telar ele. Ah, mano, Nem eu deixando os caras conseguem me matar, cara. Que que é isso, mano? O oh, cara passou meio aí, velho. Ai, você não sabe, amigão. Tá e você Marelo, não sabe, tá não, amigão. Tá Nossa, eu matei o. <risos> mano, eu matei o que não tinha nada a ver e tava chegando pra ajudar. Ai, meu, me mata, pô. Eu quero ter lá o roxo. Que desgraça! Misericórdia! Que, que isso? Que que... que que é isso, mano? Hum, hum. É, muito lá, é o Zoom brasileiro esse pá Esse pá é o Zoom brasileiro, rapaziada Ó o scriptzinho Bunny Ai, que filha da mãe o cara, você tá na cara dura, mano Meu Deus e alemão é até vagabundo Quer é expulsar eu, mano? Tá estado na cara dura, irmão. Qual foi, pai? Isso aqui é. não vale nada, tio. Ah, mas tem gente nova começando ali. Então, aí eles já fica melhor, filho. Não, não fica melhor não, pô. Fica assim, aí eles têm que acertar eu antes. Tem que acertar minha cabeça antes. Ah, não, para de ser. Seu de acabar com o país! Foi assim que eu peguei level 20 e GC. Jogar na... na sujeira também. Gosto de jogar na sujeira, tá maluco rapaziada, é inacreditável, mano Começa tudo, é o bunny hop Não, você tá de wall wow e tudo aí, mano, tô vendo a sua que tela De wow wall e tela. tudo, velho Tô vendo a sua a tela, tela, tela. Ah, só bunny hop, você tem certeza? Você jura? Só bunny hop, é só bunny hop, rapaziada O cara tá chutando na cara dura, mano Vamos tela ele aqui, ó Vai, faz o bunny aí meu Deus. Pula, pula, pula, pula, que que é isso? Qual o hack que você tá usando? Nossa, bando aqui é natural. <risos> oh, comendo parede, tá de al não. Tá comendo parede porque é, é bom, noção de jogo. Cadeira gamer. Meu Deus. Olha isso. Deixa de ser ridículo, cara. Joga legit aí. O que é mano? O que é titeiro? Que que é titeiro? Vou fazer minha denúncia aqui já. É filme? É não É não É não. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. te deveria deixar os caras empatar, tá ligado? Pra ser justo. Ah, se bem que não tá valendo nada, né, mano? Não o vale patente. Vamos acabar logo isso daqui. Pô, já comecei mal, hein? Já não, já não começamos muito legal. Ó, ó que firmezinha, mano. É isso, mano. O cara cheatando na cara dura logo de começo. Ai, ai, ai, aí não dá, mano. Aí não rola. Vamos vamo puxar mais uma. Não é possível que o CSGO free tá assim. Aqui, a conta do meliante, ó. Começamos aqui. Mais uma, rapaziada, ó. Mireijinha. Esse cara aqui, ó, esse DS. Ó, o cara aqui do meu time já tá chorando pra onde lá. Falando que tá cheatado e tudo mais. Tá falando que o DS tá cheatado. Vamos ver durante a partida. Vamos ver durante a partida. Eu vou meio esse round, tá, mano. Eu falei que. Não, eu tô na boite. Falei que voar, mas eu vou meio. Eu vou tentar jogar rápido, tá ligado? Como que eu tô na Ai, a mira tava na cabeça do Dudu, cara. Ó o Fufu 10. Ufu 10 do céu. É pra A, rapaziada. Ninguém percebeu aí, mas vai ser pra mano. Putz, era pra ter feito aquela kill, velho. Nossa. Ai, tá certo, mano. Meu Deus, cara é muito. Nossa, olha uma humilhação do S, que bonita. Nossa, esse jogo confuso, ah. mano. Eu morro rato, os caras acho que ele saem do palácio, vão ver. Mesmo. Meu pai, todo mundo forçou, eu vou forçar também, mano. Fazer minha MP9 gloriosa aqui. Palácio tem. Ninguém, meio. Palácio tem, palácio tem rápido aqui. Olha isso, mano. Olha o palácio, olha o palácio. Tem dois. Hein? Ó, um. Dois. Já vou logo denunciar, mano. Vai fora. E eu vou ficar aqui agora. Tem aí. Pô, não, não matei nenhum. Deveria ter matado os dois, cara. Me compliquei agora. e Ferrei meu time ainda. E eles vão B ainda. Os caras vão B. Olha que a graça de jogar... Meu Deus. Chitado em M&M, Ó, se vem me buscar aqui, tá de Uau. Ah, a bomba é minha, papai. Esqueça. A bomba é minha. Não! que foi isso? melhor é você que tá observando a vida, rapaz. Esse moleque não é chicado. Ah, é só que Não, e Ah, papai, esqueça! Esquece. Ganhei o um round. Safe. Ganhei até. Vai entregar igual o Luffy. Ah, eu não falei, será que ele gente me conhece? Ah, ele ele, ele não é. Não tô falando. Ele não é do Brasil, ah. Morri, morri, rapaz. Pô, boa. Caraca! Lembra, Batei, jogaram... que povo bom. Vai Fufo, você tem que jogar, Fufo. Linda, fufo. Ai, tem mais um palácio. Ai, é o do X. Dele ser -se palácio, mano. Dele ser -se palácio. É, né? O cara vai aí. o cara aí vai tocar. Ah, não, velho. Vou meio aqui, fazer uma smoke on Way. <risos> Um smoke meio aqui E conseguindo umas skills aí, vamos chamar de cheat, tá ligado? Vamos chamar de cheater. Que é somente aqui, é braba Esse cara eu tenho certeza Tenho certeza que ele é o cachorro <risos> Pô, eu falei nada, mano Ai, olha o time que eu tô nele cara Não, que tá? Não, que tá? Ih, não sabe se vai ou volta, né? Tem alguém aqui hein? Ai não! Fiquei sem bala. 1337. É um cachorro 1335. Eu acho que é isso. Nossa, mano, cara Liga parecendo que. Cachorro, o que? é cachorro não! <risos> <risos> é ele, mano, <bro>, é ele! <risos> Ó, já que não tem nenhum cheater <risos> no meu time, <risos> não, rapaziada, eu vou, vou me revelar! É, e aí, rapaziada? E mano, não. Ô, como que você me reconheceu, cara? Ah, mano, não sei, mano. Foi muito bom, né? chato. <risos> mano, esses caras são firmezas, hein? Você ficou segurando ali, já. Caraca, velho. Eu... É a uh, esse cara é muito bom, Ai! A gente ganha, ó. Vou passar aqui a caldo pistol para ganharmos esse round. Eu quero vocês quatro ruxando o palácio, caindo bomba e comendo CT. Só o Bimboladão, que é a bomba que não vai comer CT porque ele vai plantar. Vocês todos caem bomba e comem CT. Confia. Fechou. Ah, se morrer plantando, não vai me replantando não, não vou deixar não. Só na frente. Tem... Cara, ele não tem cabeça, tem mano. Eu vou tirar eu essa que... cara aqui. Tá meio. Tá aí, tá ó. Tá fora, mano. Eita, essa tá bang. Essa bang, não precisava, hein, cara. <risos> Foi mal, cara Vamos lá, rapaziada, vamos lá Mano, vamos estourar essa B, vamos estourar essa B Ó, a bomba aqui Vai, galera, vocês tem que ruxar, vocês não podem ter medo, confia Ó, banguei, puxa B, entra Opa, tem um costinho aqui que eu já escutei Beleza Vai, vai, vai Fez um barulho que vai. não deveria Peguei, lógico Aquele cara com tá muito E O Eli tá muito meado Se tá muito miado vai morrer agora Não Tá muito miado não, hein Rapaziada gente boa aqui, hein, galera Rapaziada firmeza demais, mano ah! Que susto, meu mano Fique no palácio Quietinho Sem fazer barulho Eu vou roxar esse meio. Vou entrar liga Quando eu falar já Vocês estouram esse palácio Mano, com tudo vou agora já, já, já, já, já, já, já. ir? <risos> tá longe, hein. O cara tá no palácio, já. Cadê o cara? Relaxa, eu resolvi, a ponto, vocês, né? resolvi a situação pra vocês, mano. Resolvi a situação pra vocês, hein. Relaxa, resolvi a situação pra vocês, hein. Mano, na molotov deles. Cuidado, rato, hein. Eu não peguei os molequinhos que pegou Cai pela janela, cai pela janela. O primeiro vai bater na grade. Planta poeira. planta poeira. Não posso morrer, porque senão meu time vai se ferrar. Eu não posso morrer. Ai, mano. Não sabia que havia um... Relaxa, acabou. Acabou pra eles, acabou pra eles. Linda time, linda time. É isso, rapaziada. Não é ficar reclamando que os caras não sabem jogar, que os caras são noobs. É, mano, empolgar o time, passar as cal, tá ligado? Pedir pra eles seguirem aqui, pô. Ligaram? Você é louco. Você é louco? Cachoeira. Agora, mano, rush, caverna, bombe, CT. Como é a base deles, vai, sem parar, confia. Não passa pra jungle nem cabecinha, galera. Come o bombe e passa pro CT. Pô, o cara esmocou pra mim aqui. Ah. Que fofo. Isso. Aí é loucura também, ô é KKK. KKK. Acho que tá... Ixi, você quase que caiu. Entreguei. Ah, vai no chu, vai no chute, vai no chute, vai no, chute, vai no chute que tá aí. Bem miado. Tá, tá aí, tá aí, tá aí. Na janela, na janela, na janela, na janela, janela, direita. Aí. Come aí, entra aí. Pô, a chance desse cara ganhar. é de um em um milhão. Não, não, não, não. Bombe. Isso. CT, base, base. De onde você veio agora? Isso, lá mesmo. Aí eu falei, que mano beleza, Você joga beleza. muito, moleque que Tamo que junto, que rapaziada Obrigado, hein Mano, muito firmezas, cara Nossa, demais CS Go Free É isso, rapaziada É Cheater Sim É Smurf Sim, como também é muita gente nova Muita gente que tá começando no jogo, muita gente que quer Aprender, e o negócio é esse, mano Ensinar, rapaziada, tá ligado? Não tem problema você, que já tem uma patente Mais avançada, você que já tem um pouco mais de experiência no CSGO Jogar no CSGO Free, você não vai tá caindo O ranking de ninguém, desde que você tenha paciência Desde que você ensine a galera Como eu fiz essa última partida, pelo menos eu tentei, né? E é isso, mano, muito obrigado pra quem chegou até o final Eu, Rinho, vou ficando por aqui, você aí Joga CSGO Free, fala pra mim E, rapaziada, para participar do sorteio de 3 contas Prime, basicamente, tira uma print Agora da tela assistindo o vídeo Uma print deixando o like, sendo inscrito no canal E mandem essa print pra mim Aqui, ó, no meu Instagram, cachorro 337 Segue o meu perfil, manda na direct Uma print do vídeo, só vou pedir por favor, mano Se você, tipo, já tem uma conta Prime Não manda pra querer uma Smurf, algo do tipo Deixa pra quem não tem condições Deixa pra quem ama CSGO, mas ainda não tem a grana Pra comprar uma conta Prime, fechou? Vou escolher três pessoas e pra cada uma eu vou dar uma conta Prime No CS, safe? Tamo junto, guys, ó Eu e eu vou por aqui, até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. 337, falou We'll oh.